Mais linda, essa vai ser a tampa do meu vídeo Olá todo mundo, eu sou a Isa e depois de muito tempo nós temos mais um vídeo de The Sims Mob. Hoje eu vou ter que explicar pra vocês, antes de ir pro vídeo direto, algumas coisas. Porque o último vídeo foi esse dos patinhos e eu falei sobre, sobre os patinhos e tal, ignorei um pouco as coisas que estavam acontecendo. No caso, nossa missão principal, né, nossa missão assim... Master, que a é gente tem um filho nesse jogo, a gente quer muito ter um filho nesse jogo uma criancinha, mas pra isso a gente precisava fazer os sims casarem, eu tive que comprar uma cama de casal aí eu iniciei toda a preparação de casamento e as missões do casamento duravam 3 horas cada uma, isso tornou incapaz eu gravar toda a preparação do casamento, no caso o casamento não aconteceu ainda, a gente, fica em calmos vai acontecer agora no caso, como eu falei, a cama de casal que eu tive que pôr e o os dois aqui. Fica o nerd né? que aparece noivo, né? Aqui é onde lá vem o casamento. Você precisa concluir a coleção de casamento para eu poder casar com o Diego, né? Então a gente vai concluir a coleção de casamento hoje e a gente vai casar. Aquelas missões eram, ah, escolhendo cor de vestido e de terno e não sei o que, não eram muito legais e duravam Pra sempre. Então eu realmente eu não consegui gravar, eu tentei gravar uns três vídeos e eu tive que excluir todos porque não, não tinha fundamento, era só eu esperando assim. E aqui está casamento, vamos clicar, é esse arco maravilhoso, muito bonito, eu preciso montar a minha cerimônia. E no caso tem espaço, a gente vai sendo no da nossa casa, porque é o que tem. E eu tenho dinheiro para isso, então tá tudo bem. Então eu vou colocar primeiro o arco, que é a nossa peça principal. Vamos colocar aqui. Que... Qual que vai ser a cor do meu casamento? Ai, que coisa mais linda, gente. Olha esse amarelo. Nossa, muito bonito. Eu vou desbloquear porque é baratinho. Então vamos colocar aqui o nosso arco. A gente vai colocar os pilares. Ficar eles aqui, assim, uma decoração. Bem bonita. E esse negócio de janela aqui, né? Ficou bem bonitinho. Vamos lá. Vamos colocar ele aqui, assim. É, não ficou lá. Ai, gente, esse pilar tá muito feio. Onde é que eu vou colocar isso? Caiu aí, daí essa assim a gente não te vê direito Cadê, Salete? Vem pra cá, minha filha Então, a gente pode iniciar o, ev o evento do casamento que nós vamos fazer agora E vai terminar em 4 horas Eu falei, gente, eu falei Não adianta qualquer coisa do casamento que eu inicio Tá falando lá, 4 horas E eu fico assim, tá, gente? Vocês querem que eu produza conteúdo pro YouTube? Ah, meu Deus! Ah! Vocês viram isso? Ai, que lindos! Ai emocionei, tá? A gente fez ela, agora ela, ela cresceu, ela vai casar. Agora eles estão de roupa de casar, dentro de casa, conversando, número de filhos. Tá, mas não tem ninguém, não tem plateia, não tem... Ai, gente, mas eles já estão casando. Ai, mas eles estão casando, trocando votos, tudo. Não tô entendendo isso. Por que eu nem ficar clicando aqui? Nossa, mas olha os detalhes desse arco. Tá bem bonito mesmo. É um casamento íntimo, só de duas pessoas, que no caso é o um casal, né? Não tem ninguém mais. O que isso, gente? Do nada para pia do banheiro. É o que eu falei, gente, vai ficar nisso até acabar as 3 horas lá. Então daqui 2 horas e 55 minutos eu volto pra mostrar o casamento realmente acontecendo e a gente podendo pular para a próxima fase. Já volto. Pular. Ai, gente, aqui. Concluímos o evento, demorou, mas a gente conseguiu. Tô toda descabelada porque, né? Passa um tempo? Então vamos ver o que vai acontecer Agora que a gente concluiu nosso evento de casamento Tá, ganhei dinheiro, né? Gastei, obrigada a receber de volta Valeu aí Ai, que coisa mais linda Essa vai ser a tampa do meu vídeo Ai Cara, isso tá muito bonito Acabou? Era só isso? Acabou Tipo, era só isso? A gente se casou? Pronto Ai, pelo menos teve uma animação bem bonita, né, gente? O que acontece? Será? Dá pra ter filho? Ih, não dá pra ter filho ainda. Gente, eu quero ter um filho. Como então, assim eu tenho que comprar antes de ter o um filho? Será? Gente, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Então, como que faz pra ter... Ai, cliquei na lama. Cliquei no doida. Tchau. Vamos ver. Peraí, peraí. Vamos fazer planos para um bebê. Conclua a missão bebê. Ah, a gente tem que primeiro fazer o quartinho do bebê. E isso vai é ficar para o próximo vídeo, gente. Eu ca... Passar esse tempo todo ansiosa pra fazer Que eu quero fazer, mas eu quero fazer um quarto bonito E a gente tem que se livrar de todas essas coisas aqui Essas coisas de casamento, tudo E montar um cômodo novo Talvez até uma casa nova. Espero que vocês tenham gostado, gente. É mais um passo muito grande na história da nossa sim. Eu tô muito feliz. Que aquela animação foi linda. Vai ficar na minha cabeça pra sempre. E não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever. E de comprar o seu canudinho ecológico. Se você tem essa oportunidade de comprar um canudinho ecológico. Porque você não tá usando canudos de plástico. Tchau!